Oh, ninguém viu nós, ninguém viu nós Pera Beleza, beleza, já tá pra pegar aqui, ó Ou tá o Sink esperando nós aqui Ou nós vai matar todo mundo que estiver aqui Toma Uai, mano, será que os caras que invadiu lá em cima bem provável, hein, velho Nossa, os caras invadiu ali, galera, certeza Mano, quem que vai guardar pra nós O Ascan tá parado, mano, o menino ali Tá andando, tá caindo, mano, olha lá o menino Vem na parede, mano Meu Deus do céu Tem que startar aqui mesmo, mano, e o Shinzão tem que tomar Cuidado ali pra não morrer, ó Mirelinha puxou, ela viu atravessando aqui, ela pode vir Me matar aqui a qualquer momento Ai, ai, ai, Shinzão apareceu ali Em cima, vou guardar meu smite então Pra dar doideira no rio, hein, mano, aparenta Aparentemente nós não ganha essa doideira no rio, mas vambora. Ó, guardou aqui, vou ficar aqui quietinho, mano. Nice, o cara solo mid. Eu queria não perder esse Arongi. Ó, o cara acha que nós não viu ele, o cara acha que nós não viu ele. Olha que gracinha. O cara acha que nós não viu ele. Eu não posso ser o primeiro aí não, mano. Tem que ser o Shen. Ó, calma, ele tá segurando o... Tá bom, tá bom, tá bom. Deu ótimo, galera. Deu ótimo, deu ótimo. Caramba, entramos na mente desse desse chin, mano. Ai, nem foda, né, não, mano. <risos> Meu Deus, sai, Zé, sai, sai. Ai, eu vou morrer, mano. Ele vai frachar em mim, ele vai frachar. Ele tá de bota, velho. Vai, bobo, vai, vai, flash ali, nós Tautou ele, Zé? Tautou não, Zé? Ah, eu acho que ele usou o taunt pra chegar, né, mano Ah, mano, esse ponto é mó safado, mano Mandou esse flashzinho aí A Irene ali pelo menos tiltou, né, mano Pô, é bizarro, né, mano, quando o jogo tá pra ser abençoado Ele é abençoado, mano, olha ali, bot matou Top matou, nosso mid matou Mesmo todo mundo caindo, o cara caindo nível 1 Mesmo assim matou, mano Muito perigoso eu morrer aqui, também tem um flash subindo, mano né? Eu não vou conseguir pegar a lanterna era melhor o trash ter vindo, mano Será que ele não... Ah, não, foi mais bad Acho que ele não podia vir, não Caralho, o cara vai fazer um V2, o Pantel Vou farmar e fazer a Arauta agora Vou apertar R, hein, mano, nem tô telando direito Mas apertei R Ah lá, dei meu dano aí, ó, é com os senhores agora Tô chegando aqui, Zé Exauste para pra poder te salvar. Nice, Exaust salvando vidas. Boa, boa, boa. E peguei um cheatdown gostoso. Tem um item na base. Mano, conhecendo Solo Kill e Jungle. Se esse Shinzal for safado, ele tá lá naquele arauta agora, quietinho. E eu que também sou safado, já tô ligado. É. Acho que eu vou, hein, mano. Foda-se, velho. Só se vive uma vez mesmo. Nossa Ai, eu tô tentando sair daqui, peraí Nossa senhora, como é que deu tempo de salvar, hein, mano Fiquei com 4 de vida, mano O Wzinho do Shen salvou gostoso, velho. Vou só dar base aqui Agradecer a vida que Deus deu Pegar uma liandra, uma pinkzinha e show de bola Nossa, isso foi ótimo, hein, mano Eu vou fazer galinha, vou pegar nível 8, o Xenzal tá 6, tá ligado? Bot ali tá suave É só o pântano que tá forte O objetivo agora é pegar esse arauto, mano Vamos nessa, maravilha Galera, e aí, mano, se fosse você jogando esse jogo no meu lugar, mano Olhasse o meu time do jeito que tá Os players campeão e tudo Aonde você usaria? o arauto mano. Ah, onde você usaria o arauto Examinando, ó. ó. Bot pegou bastante placa, só que pô, não sei. Top é um Shen. Não sei se vale deixar de vantagem pra Shin. Mid é esse Ascan, campeão muito novo, né? Não sei como é que tá sendo a desenvoltura. Deixa eu ver se ele tá... Ai, o cara tá me caçando, mano. Não, não vai chegar um Shen aqui de novo salvando eu, né, mano? Ai, se eu consigo pegar a lanterna, mano. Cliquei pra porra ainda. Se deixar eu roubar aqui, humilde. Ah, o voltei pra comemorar só. Caramba, esse bestiezão gosta, hein, mano. Tá salvando nós, mano. O cara tá full salvando nós, mano. Tá, agora eu acho que eu vou bot usar o Arauto mesmo, galera. Minha decisão vai ser pelo seguinte. Aqui as barricadas já tá acabando e o dragão tá pra nascer em 30 segundos, tá ligado? Então eu vou bot mesmo, mano. Uso o bot legalzinho. Pena que a Ashe quer dar B. Olha lá, ela vai dar B, tá ligado? Isso que é foda, velho. tentar solar esse Veigar, mano. Se ele der face check em mim, ele morre. Mas só eu só sabia, a cabeçinha, velho valeu e desculpe cool. brigadão pelo seu pelo seu sub com que a gente aí seja bem-vindo minha guerreira só agradece a brabia mano só agradece o apoio tomar cuidado que o cara pode jutar o pantheon Eu vou perder o tempo do arauto, galera Vocês acham que vai dar tempo de jogar, mano? Ó, eu vou nascer e depois que eu nascer Tem um tempo de eu sair da base Eu acho que as barricadas eu perco, mano Mas pelo menos matamos, vai Vou apertar um R já, mano Toma isso? Nice. É bait, olha lá Parece que é bait, ó Os cara é foda Morri. Nossa, se eu morresse nesse daninho desse cara Sai fora, doidão, esse cara, mano Pô, eu não consigo ajudar ninguém do meu time ali, mano Se eu ficar forte, eu carrego isso aqui, mano Não tem segredo Uma outra win condition aqui também É nós continuar pegando os objetivos tudo, hein, mano Todos, todos Tem que pegar todos os objetivos, mano Só pega esse arauto e mete o pé, hein, mano Acho que nós compra isso, hein, mano Aí, ó, pronto Ganhei tempo suficiente só pro time matar o cara Agora a Gwen tá subindo Então a ele vai querer comprar E a ele tá bem folgada, hein, mano Eu tenho os olhos qualquer coisa. Pronto. Consegui sair vivo. Posso só apertar um R aqui agora. Eu acho que eu mato o Veigar. Vamos descobrir. Ai, Nice, galera. Uma pegada mais calma, né? Uma pegada mais tranquila. E ainda vou tacar esse arauto top aqui pra esses caras largado ser bobo. E vou pra casa. Vou dar B. Tô de boa. Morri. Vou tomar em casada. Olha lá. Ele é um Veigarzinho sumido, mas ele consegue dar 100 0 num kart do nada. Hum. Isso foi pai, hein, mano Essa minha mortezinha aqui Foi paia, paia, paia, mano 20 PDL Toda vez que eu caio contra ele, mano Porra, na moral É que é o Jota, né, galera Pô, que merda, mano É o Jota, as Mas galera. eu só vi a oh! cabeça, oh! velho Caramba, eu peguei, eu peguei um double kill ah! Vem não, panteãozão Vai ficar feio pra tu, pai Morre Yeah, yeah Será que eu mato ele, mano? Eu morro na lança Será que eu o Nossa Nossa Caralho, mano Acertei a bolinha sem querer no cara ali, mano Caralho, galera Maravilha, mano Ó, oh, mata esse cara, pô Ah, Lee, vai pra base, ele. não. Nossa, olha o flashzinho dele Nossa, olha o do outro Fodeu essa Erela Vai matar todo mundo, hein, mano Nossa, a Erela jogou muito, velho Preciso só correr Só corre, só corre Tem nem mana Ó oh, Pega esse bob. Nice. Uai, paizão, café. Vai de cafezinho. Sustenta a bronca e vai comendo. Tem que ser comer alguma coisinha, tomar água, café, energético, que você, que você curtir, mano. Já vai pensando na hora que você chegar na sua casa, pra você descansar. Ai, trechão, se acerta. Ai, meu Deus, esse boneco, Irelia, mano? Acho que foi só ela, né? Nossa, acho que eu vou só apertar R, mano. Olha lá o dano. Toma. Vai escolhendo aí. Vai batendo, vai batendo. Beleza, vai batendo. Acabou. Caramba, o jogo pareceu que ia ser mó difícil, mano. Mas foi, foi safezinho. Mais 50 zonas, hein, galera? Um, dois e. Uh! Olha lá. Nice, mano.